Brasilzão, um abraço para todo mundo. Estamos chegando com Conexão Brasil aqui pelo canal Mais Brasil. Mais informações bacanas para você nós vamos trazer hoje, né? E informações importantes, uma vez que a coisa está ficando cada vez mais apertada ainda para o atual ministro do meio ambiente, Ricardo Salles. Mas antes de nós falarmos aí, eu quero falar com você, já se inscreveu. Aí no nosso canal Mais Brasil Se você ainda não se inscreveu, inscreva-se Não esqueça de acionar o sininho, né? Para que você possa receber as nossas notificações Eu vou começar falando uma coisa para vocês ontem Que eu li na Gazeta do Povo É, li na Gazeta do Povo Uma jornalista como a Cristina Gremon Entrevistou uma jovem de 17 anos A Elisa Fremer de Araraquara, uma aluna de 17 anos que se cansou do, estúdio, do, do estudo, né, do ensino médio. E aí, na verdade, o ensino médio está realmente muito defasado no Brasil, né? principalmente agora com pandemia. Não é? E aí, esta jovem, a Elisa, ela prestou um vestibular na USP, para Engenharia Civil, passou em quinto lugar. Olha que maravilha, né? Mas a justiça não deixe que ela entre porque ela diz à justiça que ela não tem maturidade. Ou, ou é brincadeira, né? Chega a ser ridículo a gente ver um negócio desse, né? Uma jovem que presta um vestibular na, na USP, para a engenharia civil, passa em quinto lugar e a justiça não deixa ela entrar porque diz que ela não tem maturidade. É brincadeira este país, né? É gozação o que acontece nesse país. Afinal de contas, é, um país que se preza é, pelo prêmio Nobel hum, não faria isso, não é? C vocês concordam comigo? Ajudaria essa jovem. Nós sabemos que há um projeto aí do atual governo que é para resolver a situação e para ajudar esse tipo de aluno. São alunos que merecem todo o apoio possível. É? Só para lembrar vocês, meus amigos Só para lembrar vocês é, Sobre o, o, o prêmio Nobel O Brasil não tem nenhum prêmio Nobel A Argentina tem cinco Só para lembrar isso para vocês É ridículo, né? Desculpa, mas o que a gente vê na justiça brasileira é ridículo Agora vamos falar do, do Ricardo Salles, né? Olha o que, que o Ricardo diz Ricardo Salles diz e deputados e senadores pediram para liberar a madeira ilegal. <risos> Olha que coisa de louco. O ministro do meio ambiente, Ricardo Salles, disse que atuou para liberar a madeira ilegal é, apreendida a pedido de três deputados federais e quatro senadores durante a operação que foi realizada pela Polícia Federal. apreendeu mais de 226 metros cúbicos de madeira. A carga foi avaliada em 120 milhões. Olha aí, ele diz, nós fomos procurados primeiro pelo senador Jorginho Melo, do PL de Santa Catarina, e pela deputada Caroline o Caroline, né? Caroline é, de Toni do PSR de Santa Catarina também, porque são representantes dos estados de Santa Catarina e a partir desses empresários que se acham prejudicados é, é, são do estado de Santa Catarina, mas está mais estão adeptas no Pará. Vocês entenderam isso? E o ministro, em entrevista à CBN, é, disse, depois fomos procurados pelo senador Telmário Mota, do PROS, do, do Paraná, é, PRR, né? Porque os seus eleitores lá do estado de Roraima, do estado de Roraima, também foram objetos de fiscalização. E fomos procurados pelo senador Zequinha Marinho, do PSC do Pará, e também Mércia de Jesus, republicanos também de Roraima. Ou seja, eu estou lhe falando de quatro senadores, para além disso, três deputados federais. Apontou Salles, como mostrou o site do antagonista, o ministro não especificou quem são os outros dois deputados que teriam pedido para ajudar com a liberação da madeira. Coisa de louco! Olha aí, os deputados aí citados, né, segundo disse o, o, o ministro Salles, né, o Ricardo Salles, eles o procuraram para que o Ricardo ir tentando interferir. Olha, olha que loucura! Nessa apreensão do delegado é, da Polícia Federal. E o que é mais pior, o que é pior ainda, tem deputados defendendo o Ricardo Salles. E, e dizendo que o, o, o delegado da Polícia Federal Está é, tentando se aparecer para os próximos pleitos eleitorais Brincadeira o um negócio desse, né gente? É brincadeira o um negócio desse Carmen Lúcia vê, com, vê a gravidade incontestável, diz ela E manda para a Procuradoria Geral da República as notícias Crime contra Salles O delegado federal e também apontaram ao STF a suposta atuação do ministro do Meio Ambiente para atrapalhar, para atrapalhar a apuração da maior apreensão de madeira no Brasil. Um dos pedidos de investigação foi apresentado pelo delegado da Polícia Federal, Alexandre Saraiva, que era superintendente da Polícia Federal no Amazonas. E no momento do envio, o PDT também... É, o PDT também pediu a apuração. As duas notícias, crime, envolveram a suspeita que Salles e o senador Teomário Mota, do Prós, de Roraima, e o presidente do Ibama, Eduardo Bin, tenha agido para dificultar as investigações da Polícia Federal sobre a maior apreensão de madeira na história. Como eu já disse mais de 200 mil metros cúbicos e defender os interesses de madeireiros. É praxe que o ministro do STF é, envie esse tipo de ação para a manifestação é, do, do, do, da Procuradoria-Geral da República, né? é, propondo a investigação de autoria com o Fórum ao Supremo vindo a essa relatoria notícia crime de gravidade incontestável. E a descrição é, é de, aparente, há muitas coisas difíceis. As práticas são relatadas e há de se determinar o encaminhamento da petição para o exame da Procuradoria-Geral da República e para o exercício de suas atribuições. É, vou te falar uma coisa, gente, constitucionais, sabe o que é constitucionais, né? Ah, escreveu a ministra, decisão na decisão, a ministra cobrou uma atuação firme da Procuradoria-Geral da República, responsável por, esse, por essa pauta, e definir se será aberta uma investigação formal sobre os fatos para Carmen Lúcia, a eventual, o eventual arquivamento do caso deverá ser devidamente justificado. O juízo deverá saber sobre o caso da continuidade e a investigação. Sobre o fato da notificação, como a informação da prática de crime ou prática criminosa pode ser ato obrigatório do órgão acusatório, competente, é, afirmou a ministra. ministra disse ainda que é inaceitável... A intervenção estadual sem fundamento impor às investigações sem causa provável. Também não é admissível é, a inação motivada por interesse de pessoas, de quem quer que seja. Essa colocação aí é muito interessante. O brasileiro tem que prestar atenção. Vocês perceberam que esses deputados que, segundo o Ricardo Salles, tentaram é, intervir ou interviram, né? para que a investigação dessa apreensão feita por esse delegado federal não, não vá à frente, porque é de interesse dos madeireiros que, na verdade, são, são madeireiros ilegais, e que esses deputados e esses senadores, segundo Ricardo Salles, Notícia do o Globo, é, isso veio de encontro para que ele não deixasse as made a madeira ser presa. Chega a ser Chega a ser cômico né? Uma história dessa Chega a ser cômico Afinal de contas O atual ministro né, do meio ambiente Ricardo Salles Vai ouvir os deputados Porque são interessados aos seus eleitores Que fazem esse tipo de trapaça no Amazonas Eu pergunto para você, meu amigo Até que ponto nós brasileiros Vamos aceitar esse tipo de coisa, há algo muito errado, há algo que não se compara ao que deve ser feito, não é? Nós esperamos que a ministra Carmen Lúcia realmente faça um trabalho decente que bote em apurações e que abra essa investigação realmente. Se esses deputados e esses senadores, citados aí pelo Ricardo Salles, realmente estão envolvidos, é, o, o Brasil tem que saber. Eu, eu ainda fico naquela que o Brasil, o brasileiro, ainda não sabe votar. Desculpem. É, temos que aprender a votar em pessoas mais certas. É, deputados que trabalham contra a legalização é, da, da, da madeira, dos madeireiros, que são ilegais e que fazem esse tipo de coisa. Enquanto que o delegado da Polícia Federal faz uma apreensão Desse porte, aí entram os deputados e os senadores defendendo alguns corruptos. Né? Aliás, não podemos dizer, de, deixar de dizer que estes senadores e esses deputados também hum, não são de confiança, não é? Isso é muito triste no cenário brasileiro. Precisamos tomarmos muito cuidado. Tá certo? Muito bem. Você ainda não se inscreveu canal Mais Brasil, então aproveite, se inscreva, assine, ative o sininho para que você possa receber as nossas notificações. Vamos trazer informações sempre bacanas. Vamos trazer muitas informações a respeito a este processo ou estes processos, né, contra que poderá ser aberto contra o atual ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Enquanto isso não acontece, a pressão é grande para que Ricardo, o atual ministro do, do Meio Ambiente, seja afastado imediatamente, seja trocado. Isso vai depender, evidentemente, é, do presidente Jair Bolsonaro. É claro que ele deve já estar sondando algumas coisas, como nós dissemos ontem, né? é, eu disse e vou repetir, já existem pessoas é, da cúpula, pessoas trabalhando, é, sondando o então ex-presidente do MCBio, o Romero Cerqueira, que foi presidente do MCBio e, como eu já disse, fez um trabalho maravilhoso. E está aí nas mãos, evidentemente, do, do, do, do presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, que com certeza deve tomar uma atitude. A pressão é muito grande, né? E agora, com o envolvimento desses deputados. E com o envolvimento desses senadores, a situação já fica mais difícil. Um beijo gostoso no seu coração, muita paz, muitas energias positivas. E não se esqueça de se inscrever em nosso canal, Canal Mais Brasil. E ativar o sininho para receber as nossas notificações. Um abraço, um beijo no coração para todos.